Bom, agora nós vamos responder a uma questão fundamental. Afinal de contas, o que que orienta as decisões e ações das pessoas, dos agentes sociais? Hã? Quando que nós sabemos, como servidores públicos, que nós estamos atendendo aos interesses públicos e quando não? Hã? Há uma linha divisória científica, portanto, avalizada, comprovada, entre duas coisas. De um lado, o particularismo, de outro lado, o universalismo. Vamos explicitar o que, que é. O particularismo é quando você age, um determinado agente vai agir, ele vai satisfazer seus próprios interesses, mas prejudicando outros. Quer dizer, em detrimento dos outros. Agindo de uma maneira abusiva. O particularismo é abusivo. Exemplo, vender sem nota. Beneficia o agente, beneficia a empresa que eventualmente faz isso, mas prejudica a coletividade como um todo, porque você não está pagando os impostos. Isso é particularista, uma linha clara. Qual é o outro lado? É universalismo. Significa o quê? Você vai satisfazer interesses que interessam a todos. Você vai satisfazer interesses que são bons para todos. Não prejudicam ninguém. Não é abusivo, é consensual isso. Por exemplo, pagar os impostos, pagar seus próprios impostos. Então, isso significa que você está cumprindo com as suas obrigações de cidadão, você ajuda o Estado a cumprir as suas obrigações, e é claro que se houver abuso no Estado de alguns gestores, eles precisam ser uh, uh, uh, co coibidos, eles precisam ser impedidos de fazer isso. Mas não, se, não é uma justificativa para você deixar de pagar seus impostos. Então, o universalismo, nesse sentido, interessa a todos. E o bem comum, que é a tarefa, a finalidade do Estado, é sempre universalista. Então, vejamos qual é a lógica desses dois conceitos que eu estou dando para vocês, que permitem captar, entender as regularidades de muitos fatos morais, de muitos fenômenos morais. A lógica do particularismo é uma lógica excludente. Né? Por que, que ela é excludente? Porque ela obedece a uma racionalização antiética. O bem de uns causa mal aos outros. Tá? Então, a lógica do particularismo, nesse sentido, ela exclui pessoas dos benefícios. Alguns vão ganhar em detrimento de outros. Por isso que é uma racionalização antiética. Quer dizer, você usa argumentos determinados, algumas vezes até verdadeiros, tirando uma conclusão que é particularista. Por exemplo, se você conversar com um empresário que é contumaz mais na sonegação de impostos, eu lhe asseguro que você ouvir sete, oito minutos de conversa, você vai botar a tua, tua cabeça no ombro dele e chorar junto, porque ele vai dar alguns argumentos verdadeiros do tipo, a, a carga tributária é, é, é extremamente alta, os benefícios recebidos em termos de serviço público são frágeis ou são precários, existem muitos fiscais que vão extorquir, muitos concorrentes vendem sem nota, portanto fazem concorrência desleal a distribuição dos impostos é muito mal distribuída, ah, as regulamentações tributárias são absolutamente infernais, tudo isso é verdadeiro. Só que a conclusão dele é, em todas essas condições eu não vou dar dinheiro bom meu para esses bandidos pegarem, vou defender o meu. A racionalização é antiética aqui. Ele está ferindo o bem comum, está deixando de pagar os impostos e arrumou uma justificativa para a sacanagem dele. Vamos ver a lógica do universalismo que é completamente diferente. Ao invés de ser excludente, ela é agora includente. Ela não joga pessoas para fora. E ela obedece não a uma racionalização antiética, mas a uma razão ética. Ela vai justificar, fundamentar, explicitar o que está sendo feito. Por quê? Porque o bem gerado beneficia a todos. O bem gerado interessa a todos. Por exemplo, pega a segurança pública. Alguém é contra? Você pega tratamento de esgoto? Alguém contra? Só se for uma anta. Você pega serviço de coleta de lixo? Alguém é contra? O outro imbecil seria contra. Ninguém pode estar tá contra. Interessa a, a, a todo mundo que tem a coleta de lixo. Interessa a empresa que ganhou a licitação, de maneira regular, bem. Ganhou a licitação e presta o serviço. E interessa a cada um de nós tirar o lixo de frente de casa. Interesses gerais, interesses grupais e interesses pessoais se combinam, se acertam, se justapõem. Isto é, portanto, obedecer a razão ética, é de interesse, é a lógica universalista.